Hoje eu vou mostrar para você um comando que o Exército dos Estados Unidos criou para suas missões. No café. Plim, plim. Depois de muitas missões fracassadas, o Exército dos Estados Unidos criou um comando. E esse comando, ele ajuda no campo de batalha, quando as situações não estiverem muito favoráveis, ajuda o líder, o comandante, a ter clareza e ter flexibilidade nas suas decisões. É o IC. E o que é o IC? O IC é o comando colocado em todo ofício, em toda mensagem, pelo comandante da missão. O IC é a intenção do comandante, o comandante tem uma intenção para todas as missões, agora esse comando está em todas as mensagens quando o exército dos Estados Unidos sai para uma missão. Coloque em todas as suas reuniões, projetos, atividades a sua IC, a sua intenção de comandante, de forma clara, simples e flexível onde todos sabem aonde que devem chegar. Quando iniciar uma reunião, diga o que, que nós queremos no final da nossa reunião. Com isso, a reunião será extremamente objetiva e com resultados. IC, a intenção do comandante. Um líder sempre tem uma IC, uma intenção do comandante. A oratória do mago, uma oratória para resultados. Plim, plim, plim.